Fala pessoal, beleza? Franz Rezende com o Davi César, olha ele Davi tá no sol hoje, pessoal, tá fazendo Tá sofrendo Pessoal, o Pedro, Davi tá fazendo isso aqui, pessoal Tá fazendo aqui, ó O painel da frente da casa, ó A fachada da casa, tá? E sobre essa fachada a gente vai fazer Uma série de vídeos aí pra vocês Hoje, no primeiro vídeo, a gente vai explicar pra vocês Como que a gente fez a paginação desse material E eu vou chegar mais perto ali pra mostrar pra vocês, beleza? Daqui a pouco o Davi tá subindo no andame de novo Pegando sol Vamos Vou mostrar para vocês como é que é, ó. Aqui, pessoal, ó. Esse espaço lá em cima tá dando 3,30, tá? Só que ele não tá no esquadro. Essa essa essa essa quina aqui, ó, ela não tá no esquadro, tá? Não tá no prumo, tá? E aquela lá também não, ela tá torta. Então, se a gente se a gente pegasse por baixo, ia dar um facão aqui em cima, tá? Então, o que a gente fez? Eu e Davi pegou Aquela parte lá em cima, subindo o telhado lá, a gente mediu 3,30, jogou 3,30 aqui embaixo, centralizou essa parede. E essa peça aqui tem 1,20, pessoal, ó, vou mostrar para você. Essa peça aqui tem 1,20 de dimensão. Então a gente pegou o centro da parede com o centro aqui, ó, da peça, tá? E jogou peça inteira no centro da parede, recorte para um lado, recorte para o outro. Esse recorte ficou bem grande, ó, com um recorte bom de um lado o mesmo tamanho de recorte do outro lado que dá aquela paginação simétrica, beleza. Assentamento está sendo feito aqui com as, com as cruzetinhas, com, com o espaçador, é, o clipe e a cunha da Mudim Place, como a gente já sempre faz nas obras nossas aí. E pessoal, o, a parte mais importante do trabalho vocês viram o sol que está aqui, né? Então, esse tipo de trabalho aqui é o seguinte: isso aqui é uma coisa que a gente vai passar para vocês no próximo vídeo com mais detalhes. mas... A parede tem que estar tá bem umedecida. Como é que você está umedecendo a parede, Davi? Eu inicialmente molhei com a mangueira. Bastante mesmo. 20 minutos depois já estava seca. Mas eu continuo usando aqui. ó. Umedecendo com a parede simples. Balde com água e broche. Peça por peça. Não tem como você molhar três peças, duas peças. Porque o sol está muito quente e vai secar. Exatamente. Então pessoal, cada, cada peça que ele vai assentar... Ele me desce o espaço que aquela peça vai ocupar. Me desce até encharcar, né, Davi? até, encharcar. até encharcar. É escorrer a água mesmo. Argamassa bem molinha. Bem molinha mesmo. E, detalhe, dupla colagem. Não tem como fazer painel desse aqui com colagem única, pessoal. Não tem, tá? O Davi tá usando isso aqui, ó. Tô usando aqui a de 15. Desveradeira da galo de 15. 15. E essa aqui que tem 8. Essa é o passo na parede. E essa aqui é o passo na peça exatamente, encostou os dois cordões pessoal, arrasta a peça os cordões eles vão se encontrar vai virar uma pasta só, com a parede umedecida chupa mais a umidade da argamassa também, aí dá uma, uma colagem topzera mesmo amanhã pessoal, a gente vai fazer um vídeo para vocês, mostrando como que está sendo feita a colagem das peças, dupla colagem com a, a, a desempenadeira da galo, tudo certinho hoje foi para mostrar para vocês como foi feita a paginação e passar mais algumas dicas para vocês mestre! Valeu. Davi César tem canal também. Então ó, eu vou deixar no link, aí embaixo na descrição o um link do canal dele pra vocês entrarem lá. Vai ter, vai ter vídeos dessa obra aqui também no canal dele. Então entra lá, se inscreve também, beleza? E já sabe, pessoal, essas técnicas todas que a gente explica pra vocês aqui nos, no, nos vídeos, tá tudo no curso lá. Entra lá, tá Black Friday esse mês de novembro aqui, ó. Quem quiser aproveitar, o curso tá com promoção, beleza? Valeu, pessoal, um abraço. Fui. Não se esqueça, hein. Se inscreve no canal dele. Valeu. lá. Thank you.